Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma printer bot. O passo de hoje, passo 17, a gente vai fixar essa ponta da correia aqui. E aí vamos primeiro dar uma olhada aqui atrás. Aqui atrás no último vídeo eu dei uma ajeitada aqui, passei ela pelo lugar mais certinho tentei né, <risos> mas aqui ela ainda tá passando por baixo do rolamento e ela tem que passar por cima né? então vamos passar ela aqui ó, então, aqui, aí, pronto, assim acho que vai ficar mais fácil depois da gente ajeitar, é, aí agora o que eu vou fazer é pegar esse lado dela aqui e fixar aqui então na verdade eu achei que eu ia fazer mais coisa nesse passo mas na verdade a gente tem três imagens só para mostrar como faz isso e aí tem uma observação que é importante que a imagem importante mesmo é essa do meio que mostra que essa pecinha ela não fica encostadinha aqui não tá aqui assim ela não vai ficar coladinha assim não ela fica espaçada e é por isso que a gente vai usar esses parafusos de 20 milímetros né, e não um menor que é porque ela fica com uma folguinha mesmo aqui, ela fica com um espacinho porque se a gente depois ao longo da utilização da printer bot a gente notar que essa correia está frouxa a gente pode só apertar um pouquinho esse mesmo parafuso que a gente vai colocar agora e aí isso vai aumentar a tensão da correia Então vamos lá parafusinho aqui. Então, ó, as imagens são para mostrar onde é que são os furos aqui, que é onde você tem que enfiar o parafuso, mas acho que tudo isso é de boa. Porque um aqui e outro aqui. Né? E aí aqui a pecinha está aqui. Vamos ver, vou fazer um de cada vez que acho que fica mais fácil, né? Talvez... Talvez não. Aqui. Ah. Então aqui, ó. Então. Beleza. Vamos pegar a nossa porquinha colocar aqui, ó. Então vem aqui. Minha chave Allen, Tô segurando a porquinha aqui com o meu dedo, agora sim, vamos agora lá, agora vai, tá, agora eu prendi, agora a outra, aqui ó, vamos ver acabei a pecinha vou colocar a porquinha aqui então ó, vou passar meu dedo por aqui e eu parafusar pelo outro lado E aí é só isso aqui, tá vendo? Ó? Ela aqui, na verdade ela ficou presa pela abraçadeira, ó. mas a pecinha que segura ela tá soltinha. E é pra ficar assim mesmo. Porque a tensão mesmo vai ser dada pelo outro lado, mas eu acho que eu vou inverter esse bicho aqui, tá vendo aqui ó, a abraçadeira, a cabeça da abraçadeira ficou bem prensando aqui na peça, então talvez fosse bom puxar, mas vamos ver. Deixa eu empurrar o carro todo pra cá. Ela fica meio esmagada. É, mas... Tem jeito não, só se eu soltar. Então quando vocês forem prender essa bichinha aqui, prendam com a cabeça dela pra fora, pra cá eu vou deixar assim por enquanto a gente vê o que acontece, se ficar ruim demais depois a gente volta e tira e faz de novo aquele processo por enquanto eu vou deixar assim no próximo passo a gente vai pegar vai esticar bem a correia e vai prender ela pelo outro lado Como? Numa pecinha que deveria estar aqui. Cadê ela? Então pessoal, eu prendi a ponta da correia aqui, mas acabei de perceber que eu não tenho de prender ela do outro lado. E o passo 18 a gente é justamente prender esse bicho aqui. Então, no próximo vídeo, vocês vão me ver. Desmontar isso aqui, para colocar outra peça aqui, e aí sim completar o passo 18, que é prender essa bichinha desse lado de cá. Tá bom? Valeu, então, gente.